Estamos começando mais um Fast News. Essa semana, a HBO lançou o primeiro pôster e um novo trailer da quinta temporada de Game of Thrones. O seriado retorna às telinhas em todo o mundo dia 12 de abril, e o trailer você confere no link abaixo. Já a CBS acaba de anunciar que Helen Slater, atriz que viveu Cara de el no filme Supergirl de 1984, e Dean Kemp, ator que viveu Clark Kent na série As Novas Aventuras de Superman, nos anos 90, serão convidados especiais na nova série da Supergirl. No entanto, a CBS ainda não confirmou como será a participação de ambos, escrevendo apenas como papéis misteriosos. Falando em cast, Terrell Quinn, mais conhecido por ser o John Locke de Lost, acaba de ser anunciado como protagonista do novo drama da ABC, chamado The Adversaries. A série ainda não tem previsão de lançamento. Nesta sexta morreu o ator Leonard Nimoy, conhecido do público nerd por seu papel como Spock no clássico Jornada nas Estrelas. Aqui ficam os sentimentos da equipe Força Nerd.